E aí, provadores e expiadores, beleza? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar de algo que é bem... coletivo. Mas não, dessa vez a gente não tá falando de transporte coletivo. Não, a gente tá falando... ou... Oh, será que a gente tá? E aí, galera? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre expiações coletivas. Sabe quando aquele seu amigo chega e te pergunta... Ô, oh, mano, é o seguinte... Sabe quando tem aqueles acidentes, tipo tipo Titanic, assim, que morre aquele monte de gente? O é, que, que o Espiritismo fala sobre isso? O tipo, que, que eles fizeram? Então, seguinte, será que todas as pessoas envolvidas nesses acidentes grandes que acontecem por aí estão espiando a mesma falta? Então, segue comigo, segue comigo. Chico Xavier, numa entrevista para o programa Vinga Fogo, ele cita uma passagem do livro Obas Póstumas, que é mais ou menos assim. Quando essas desencarnações coletivas ocorrem, os Espíritos envolvidos não necessariamente cometeram a mesma falta Ainda assim, é algo que os une naquela expiação Podemos chamar de responsabilidade coletiva Se assim não fosse, eles não precisariam passar por aquele momento Então, essa senhorita Então, galerinha Essa senhorita Nesse livro Falou o seguinte: que a gente tem que ver o ser em diferentes níveis, sendo esses individual, familiar e social. Pois bem, Chico Xavier fala que a gente pode cometer falta nesses diferentes níveis, tanto individual, familiar em grupo, ou até em grandes grupos. Todos esses desastres naturais, furacões, tsunamis que acontecem, eles servem para que a gente possa resgatar. Esses problemas que nós tivemos em grupos Ou seja, essas faltas Não entendeu muito bem o que são essas expiações coletivas? Então é o seguinte, pensa comigo Chico Xavier, no livro Crônica de Túmulo, Fala sobre um incidente, um incêndio que ocorreu em Niterói Onde um circo pegou fogo Os envolvidos nesse acidente Aparentemente foram cristões Não Cristãos Que queimaram mulheres e crianças Mas aí. É bom ficar claro que as coletivas, não necessariamente o que você fez com o outro, vai ser o que vai acontecer com você, não é olho por olho, dente por dente, mas sim são experiências equivalentes que servem para te ensinar alguma coisa sobre essa falta. Ou, são experiências equivalentes coletivas que você se programou para se reequilibrar. Mas é galera, o vídeo está acabando por aqui, mas lembra de deixar aquele like aquele comentário, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. E também, compre e desdobra. Yeah! осторожно a esta следующая станция a